Então, meu nome é Roberto Cruz, eu sou professor e pesquisador do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou atual membro do Conselho Federal de Psicologia e editor-chefe da revista Psicologia, Ciência e Profissão. Bom, é, participamos, né, terminamos de participar de um, de um grande evento aqui no Conselho Federal de Psicologia, é, um workshop sobre competências profissionais no campo da Psicologia Organizacional do Trabalho, é, acredito que foi um encontro em que repercutiu muito favoravelmente na nossa aprendizagem como grupo de pesquisadores e profissionais que estavam aqui presentes e considerando toda a repercussão que teve inclusive na comunidade que online participou com a gente com perguntas e com questionamentos acerca de aspectos do campo, considero que foi uma oportunidade muito, é, muito rica de aprendizagem para os que estavam presentes, né? porque uma das Talvez exercícios mais importantes que a gente precisa continuar fazendo em psicologia é o exercício de estabelecer consensos. Né? A área da psicologia organizacional do trabalho, historicamente, é uma área que foi criada a partir de um certo ajuntamento, aglutinamento de práticas, teorias, métodos, modelos, objetos, que nem sempre se articularam ou se aglutinaram por afetividade. Né? Os objetos se aproximavam, ou o campo de aplicação, sobre trabalho e organizações se aproximavam, mas, uh, obviamente, durante esse todo esse percurso houve dissensos e, e há né, tensões em relações aos objetos. Mas, independente disso, de certa maneira, conseguimos, ao longo da história, do que a gente poderia chamar de uma psicologia uh, com produção de conhecimento e é aplicada ao trabalho, construímos um campo no Brasil chamado Psicologia das Organizações do Trabalho. E este campo, com a sua diversidade, com a sua pluralidade, é um campo forte, é um campo com farta repercussão científica, produção e aplicações. E esse workshop sinalizou isso. Nós temos uma história de contribuições, nós somos uma história de tensões, inclusive no campo. E a, a nossa avaliação, e é a minha avaliação pessoal, é de que conseguimos uma das coisas mais difíceis de fazer do ponto de vista da democracia, das relações entre as pessoas numa determinada comunidade, seja acadêmica ou não, que é estabelecer consensos mínimos. Um dos produtos principais desse workshop é construir um quadro de referência, uma matriz de referência sobre competências profissionais dos psicólogos que atuam, e se formam, né, dirigidos, orientados para o campo da Psicologia organizacional do Trabalho. Essa matriz de competências vai, de certa maneira, orientar a formação de cursos, cursos de formação profissional básica ou continuada, processo de especialização, ah, é, e, e isso certamente tem uma repercussão muito, uh, muito importante na Psicologia Organizacional do Trabalho do Brasil, porque cria um quadro de referências, de consensos mínimos em torno de territórios, campos de conhecimentos, uh, competências, e aí sim, competências interpretadas aí como a capacidade de transformar esse conhecimento em condutas profissionais, seja no campo da avaliação, da intervenção, do planejamento, da comunicação de resultados, da identificação de necessidades. Então, acho que chegamos a um bom termo, e não tenho dúvida que este termo que chegamos, esse consenso mínimo, que vai passar agora para uma fase de, de crítica da comunidade de profissionais e pesquisadores, acho que chegamos a um consenso mínimo, importante, necessário, talvez um historicamente rico, que será agora criticado, aperfeiçoado pela comunidade que vai ter acesso a esse material.